Oi, bem, oi, amores da minha vida. Gente, hoje eu quero falar com vocês pela primeira vez que eu faço um, uma palestrinha, é um K-Pop Talk, e eu quero falar um pouquinho sobre o K-Pop no Brasil e sobre como a Coreia In tem trabalhado e tem trazido é, novidade para todo mundo. Bom, primeiro, para quem não me conhece, eu sou a Naira e eu sou diretora da Coreia In. A... A revista Coreaína foi fundada aqui em Goiânia. Para quem não sabe, e hoje a gente trabalha, a gente já trabalha oito anos com K-pop. A gente começou na faculdade. Eu decidi criar a revista para poder levar informação, levar é, conteúdo, porque em 2011 tinha pouquíssimo conteúdo em português sobre K-pop. Então eu falei, vou fazer isso da minha vida. E aí com o desenrolar é, a revista foi crescendo e hoje a, a gente tem mais de 130 mil seguidores no, no YouTube e 40 mil no Instagram. E agora eu vou falar um pouquinho então sobre a Coreia In, já que vocês já sabem quem sou eu. A revista Coreia In hoje é formada por duas diretoras, eu, Naira e a Carol Akioka, que também é a apresentadora da, do nosso canal. E a gente está com uma equipe de mais ou menos 30 e poucos é, redatores. Está aqui uma das nossas redatoras, maravilhosa. Ela escreve sobre moda. Dentro da revista, às vezes eu escrevo textos, mas é, fico na, na gerência da, da, da, das pautas e toda na parte de direção e gestão. A Carol, da mesma forma, ela cuida da direção e da gestão da revista e de correr atrás de conseguir as coisas com os idols e tal. E além de cuidar de toda essa parte de divulgar o K-pop, hoje a gente também tem uma assessoria de K-pop, Então, desde 2017, então a gente cuida da vinda dos idols para o Brasil. A gente acompanha turnê, a gente faz entrevista, a gente divulga, é, leva o K-pop para as mídias tradicionais, então o Estadão, Folha, todos esses canais de mídia tradicional hoje postam K-pop porque a Coreia In é parte dessa parceria. E falando em Idol, a gente teve a oportunidade de conhecer muitos e muitos Idols nesses anos e essa convivência com Idols é, trouxe parte bem importante do nosso conhecimento no K-Pop e no mercado coreano. Então, felizmente, hoje a gente é bastante relevante não só no Brasil, mas também na Coreia. O nosso último trabalho foi com o V.A.V. A gente fez, é, cuidou de toda a assessoria de marketing, da divulgação do último single deles, que foi Give More. Então, a gente teve a oportunidade de colocar o Vivi na Billboard. Viva o Vivi. E a gente já entrevistou pelo menos uns 30 artistas. Então, aqui tem o Ace, que veio ao Brasil em 2018. Tem o SF9, que veio ano passado também, 2018. Tem o Infect, também veio em 2018. E essa foto do V.A.V. foi a primeira vez que a gente entrevistou eles em 2017. Mas, <risos> como é trabalhar com K-pop e conviver com idols? A oportunidade de trabalhar com K-pop traz muita satisfação. Porque você está trabalhando com coisa que você gosta e é um trabalho divertido. Então, ao mesmo tempo que você está ali fazendo coisas importantes, você está se divertindo. Não importa. Se você vai postar um videoclipe na no seu canal, você está falando do artista que você gosta. Então, é, isso é, é muito interessante. E o fato de você estar tá trabalhando com o K-pop proporciona também a oportunidade de você conviver com esses artistas. E o, o que mais me tocou nisso foi que, antes de trabalhar com K-pop, só curtir, a gente vê o artista como tipo, intocável, sabe? Tipo, uma coisa assim, ah meu Deus, ele é um deus, não sei o quê. É, é a primeira visão que a gente tem sobre o artista. Só que depois que você passa a conviver com eles e você vê coisas tipo, o artista pegando 50 quilos de melancia e colocando na mesa do café da manhã, aí você fala assim, putz, gente como a gente. E foi isso, o K-pop me trouxe essa visão de que o artista é muito, muito humano, muito humano. Eles são, tipo moleques unidos para poder fazer uma coisa que gostam. Então, eu acho que isso é muito, muito inspiracional pra gente que é jovem e as meninas dançam então com as amigas e às vezes é uma coisa que quer fazer, é um sonho que tem e eu acho que o K-pop nesse ponto pode motivar muito a você poder seguir seu sonho e conseguir trabalhar ou com K-pop ou com aquilo que você mais quer poder ter acesso. Eu imagino que a o sonho de muitos aqui talvez seja ir para a Coreia, então eu queria dizer que a partir do ano que vem a Coreia In vai estar com um programa profissional para poder estudar na Coreia, de intercâmbio, então quem tiver interesse já vai se preparando, porque a gente vai fazer o anúncio acho que até o fim do ano ou no começo de janeiro. É, eu separei um videozinho com alguns, algumas partes das entrevistas que a gente já fez. É, a gente já entrevistou Unique, SF9, Card. Toda vez eu esqueço os artistas. Quem, amigo? Ajuda. Vivi. Quem? Vivi. Vivi. Quem? Intuit. Intuit. Noar. No ah, eu o Noar, inclusive, tá vindo ao Brasil no final do ano, em dezembro. Black Six também. Não tá vindo no Brasil porque deu tudo errado. Mas é isso. Aí eu vou passar para vocês um cutzinho eu só, peraí. Tá foda. Tindão. comparecer. É o vídeo mais recente no canal. Olá, Eles ficaram muito surpresos com a idade da MC Melody. É o gostar. O famoso meme: Gostar. O <risos> SF9 <Mas> reagiu. <reajuda. risos> Esse é o band é do viadinho, ele é muito fã da Anitta. E por incrível que não, não, não. pareça, um dos integrantes do... do SF9 também conhece a Anitta, então. Produtos de exportação. <risos> <missos> <fíritos> <crican Six> <fírito> A gente deu paçoca pro card, deu açaí, pra eles poderem experimentar a comida brasileira. Na entrevista com o Ace, a gente desafiou eles a fazer uma high note gritando, olha o pastel. Ele tentou trollar. Ah, É chocolate. É oh! like chocolate. Ah, você é chocolate. é amendoim? ele é chocolate não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O O que é 자, 벤니 와, 네. 와 섹시하실 것 같아요 이분 되게 전역적인 그런 느낌 있죠? 센 언니의 한국의 젠시 그런 ]요. 것처럼, 뭐랄까요? 걸크러시 정말 그런 포문인 것 같아요 알겠습니다, 사심 가득 그럼, 이게 조금 더 저희의 영상입니다, 감사합니다 그래서... 그래서, 그래서 quem não for inscrito, por favor, se inscreva. É YouTube.com.br. A gente tem bastante conteúdo lá. Então, o que vocês quiserem ver com o Idol, deixa lá de, de dica pra gente, que a gente vai tentar correr atrás. Agora, eu queria abrir uma pergunta, eu queria saber se vocês têm alguma curiosidade. O Bruno vai ajudar a gente. amo amigo. Oi, oi, oi, som, oi. Som, som. Foi não? Oi. Agora foi. Ah. O Vini quer te fazer uma pergunta, Naira. Diga, Vini. É, eu queria saber quanto tempo que levou do desde o começo do seu projeto até agora. Legal. Até o ápice. <risos> por incrível que pareça, a gente passou por uma fase de atos nesse meio. Então, talvez esse seja o motivo de oito anos até chegar num ponto relevante. Entre 2011 e 2013, mais ou menos, a gente começou o trabalho inicial. Então, a ideia era recrutar alunos para poder criarem a revista, para poder desenvolver o que a pessoa estava aprendendo dentro da faculdade. E isso deu certo no começo. Só que, como chegou a fase de TCC e o pessoal estava muito estafado, então, entre 2013 e 2015, a gente ficou praticamente parado. E, em 2016, a gente teve a oportunidade de ganhar uma viagem para a Coreia, e foi quando eu e a Carol, dentro do metrô, olhamos um para o outro e falamos, Miga, ou vai, ou a gente vai ter que parar, porque a gente não tem outra opção. Então, em 2016, a gente reformulou toda a nossa equipe e começou do zero. Então, é como se a revista tivesse, na verdade, quatro anos, não oito. Então, a gente começou do zero em 2016 e recrutou outra equipe e começou a fazer todo um trabalho de gestão diferente do que a gente vinha havia feito antes. E foi quando a gente também teve a oportunidade de começar a crescer o canal, que aconteceu a nossa primeira entrevista, que foi com o Unique. E aí, de aí então, a gente começou a trabalhar nos contatos para poder trazer mais conteúdo exclusivo. E acredito que esse foi o principal ponto que fez que a Coreia In saísse do zero para o oito, vamos supor. Foi isso. Diga. Eu queria saber se você pode dar um spoilerzinho de como é que vai ser o programa de intercâmbio que a Coreia está promovendo. Posso demais. Adorei. Quero, quero muito falar sobre isso, inclusive. Já tem uns dois anos que a gente está planejando esse programa de intercâmbio e a gente quer fazer profissional. A gente não quer fazer um intercâmbio igual tem sido feito ultimamente. Que leva os alunos, eles aprendem um pouco de coreano durante um mês, voltam para o Brasil e é isso. Tipo não é algo que vai, de fato, somar no currículo da pessoa. A gente quer levar a pessoa para a Coreia, para ela ter uma experiência de trabalho com K-pop, com entretenimento. Então, a gente quer que o, a, a, o nosso grupo de viagem possa participar de palestras com pessoas relevantes no K-pop, diretores, empresas, todo esse tipo de contato que a gente tem. A gente quer que a pessoa desenvolva a habilidade dela de criação. Então, a gente vai dar a oportunidade dela conseguir entrevistar artista, dela fazer a produção, toda a pauta antes, toda... Todo o aprendizado até chegar no, no, na aula prática, digamos assim. Então a ideia é que nos primeiros 15 dias de intercâmbio existam aulas de marketing, de entretenimento, palestras, etc. Para no segundo, na segunda coreana inclusive, para na segunda parte a gente poder fazer as aulas práticas, ir a campo, fazer entrevista, fazer cobertura, todo tipo de todo tipo de prática relacionada ao entretenimento. É isso. E, no final, um certificado. <risos> Boa tarde, tudo Boa bem? Boa tarde. É, eu gostaria de saber se vocês têm mais desses eventos acontecendo aqui em Goiânia, ou não. são poucos, ou só esse aqui, por exemplo? Então, a gente, felizmente, é parceiro da Big Orange, que é a empresa do Bruno. E ontem, inclusive, aconteceu um evento lá no setor universitário que chamou k word Speak Yourself Tour, não, Exato. Experience. Experience, porque foi o nosso primeiro do estilo. Então, foi um evento de karaokê, de K-pop, e lotou, deu mais de 200 pessoas. E esses eventos são sim recorrentes. Esse aconteceu ontem, mas esse mês a gente teve um outro evento que aconteceu no, no, no centro sonhos, lá no, no Espaço Sonhos, lá no Espaço dos Sonhos, que reuniu mais de 300 pessoas. Então, é recorrente, sim. É só seguir a página dele, que ele Bem, mantém é tudo bacana. atualizado. Um BigHolange no Instagram, e ele mantém tudo atualizado dos eventos que acontecem aqui. Felizmente, em Goiânia, a gente tem tido vários shows de K-Pop também. Então, além desses pequenos eventos, já teve V.I.V. aqui, Black Six, Busters, e vai ter Spectrum. Ah, meu também. De nada. Mais alguém? Pergunta, amiga. É? Bom, já que o, a maioria da, do alvo da revista são o público jovem, como vocês fazem para descobrir o que esse público jovem está querendo é, saber no quesito de notícias? Como vocês fazem para tipo, conversar com o tipo de... de, ah, de... É, com, com, com as pessoas jovens, conseguir tipo, transmitir notícias seriamente, mas para pessoas de idade assim menor? Então, é uma pesquisa... Diária. Diariamente a gente tem acompanhado o, o nosso público e o público de K-Pop. E a gente percebeu que a diferença do público da minha época o público de hoje é muito, muito grande. Então, a gestão de trazer pauta para o público novo do K-Pop, o público mais antigo, acho que é o maior desafio. Porque a gente tem que acompanhar pelo menos os três públicos diferentes. Na Coreia, a gente trabalha com um público de 13 a 17 anos e com um público de 18 a 25, mais ou menos, e com um público bem mais velho, de 40 a 60 anos. E é um público que acompanha, que é recorrente. Então, a gente tem que tentar trazer sempre uma notícia que seja soft, assim, sabe? que não seja com uma linguagem muito pesada. E a gente tenta focar mais nos interesses de atualidade e também nos interesses de, tipo, é, nostalgia. Porque o público mais antigo, eles trabalham, eles pensam muito na questão da nostalgia, além da questão da atualidade, que é diferente do público atual. Que para eles, o que está acontecendo hoje agora é muito mais importante do que aconteceu há 5, 6, 7 anos atrás. Então é tentar moderar o conteúdo dentro do, dos canais de forma que possa atingir todos. Então é isso, pessoas, em janeiro vai acontecer o anime, o anime Gym Festival, e aí quero ver todos vocês lá, porque vai ter sala de K-pop, vai ter competição, e vai ser tudo na mãozinha do bonito aqui, a sessão de K-pop. Obrigada!